Você já ajudou alguém? Sim ou não? Bem, esses dias um tipo de pensamento me consumiu bem de repente. E eu mesma vou dizer que é algo lindo e extremamente reflexivo, além de poético. Por um acaso você sabe o que a vida e uma vela têm em comum? Se a resposta for não, eu vou fazer você parar de pensar de uma forma em que tudo vai fazer sentido. Vamos supor que existem diversas velas ao seu redor, Algumas já apagaram, outras ainda estão acesas e algumas nem mesmo foram acesas ainda. Você é uma vela, e ainda está apagada. Porém, quando menos espera, uma vela acesa já acende. Você agora é uma vela acesa, e ao longo do tempo, ver as chamas de muitas delas ao seu redor se apagarem, assim como a sua chama também vai se apagar alguma hora. Diversas vezes, a sua chama vai quase apagar, mas quando menos perceber, uma outra velhinha vai vir e alimentar a sua chama. Já você tem o papel de alimentar a chama das delas que estão para se apagar, como forma de retribuição pelas outras delas que já alimentaram a sua. O que isso tem de parecido com você? Bem, a chama da vela não dura para sempre, assim como a sua vida. A sua chama aos poucos vai enfraquecendo, e a vida é desgastante a esse ponto. Outra coisa, aquilo de outra vela ir alimentar sua chama prestes a se apagar, a amizade é praticamente isso. Quando você está se sentindo triste, seu amigo tá lá para te ajudar. Já você também deve ajudar as pessoas com o papel de alimentar a chama de outra vela que eu disse. Mas mesmo que a sua chama se apague, ela ainda vai ficar na memória. Por causa das velas que você já acendeu as chamas... Ou... Já alimentou. Mas e você? Você já acendeu ou alimentou a chama de uma vela?